Boa noite galerinha Boa noite não, boa tarde né Bom, a gente parou aqui Porque é, A gente foi colocar para gravar E aí a câmera causou um erro SDR Ou seja, erro no cartão SD E já que eu sempre gravo e apago Gravo e apago Eu tiro os arquivos, então Deu pra desformatar O cartão e não perder nada Então, tudo resolvido. Vamos rodar. Vamos descer logo por aqui, né? Vamos fazer um caminho diferente hoje, apesar de que o tempo não está muito bonito. Diga-se de passagem. Mas vamos. Deixa eu passar logo aqui, amigão. Muito obrigado. Vamos pegar, acho que é o Dias Acho que é o Dias, ali onde tem o... Eita porra! Aí, o trânsito tá... Tá inchado A gente tá indo pros... Pras rotuas dos abacaxis. Pô, bro, é na moral Não vai me deixar comendo poeira aqui não sacana, a MT anda em engarrafamento quer ver? vamos lá Porra, vou botar MT pra andar você tá foda véio. e aí amigão, obrigado Ô oh, amiguinha, eu vou fazer você Recolher um pouquinho Nesses momentos que moto de, de alta cilindrada é ruim Porque Esquenta Ó oh, o cara aqui com a Fraser Tá passando aperto Foi mal amigão mas... É, aqui é foda, aqui é estreita. Aqui são uma, duas, três, quatro faixas que... Que viram... Que viram três, se eu não me engano. Proda que ajudasse também, né? Eita, que o negócio tá estreito aqui. Vou passar pra cá. Aí, ali a gente não vai passar. Não. Sença de abuso Eita, pai, pai, pai, tch, tch, tch, tch. Empolga não, empolga não A coisa era acelerar com a Lander outra coisa era acelerar com essa porra aqui Agora um ponto bom de está estar em engarrafamento com moto grande Todo mundo sabe que é cara. Ninguém, ninguém quer bater em você. A 300 ACB. Vem cá, ACB. Vem cá. <risos> Rapaz, essa... Essa corrente da ACB é foda, faz um barulho da porra. Velho. Ah, não vou poder passar. Ah. Eu pude? Vou pra cá. Passei todo mundo. Ah! Ah! Não, pra cá. <risos> tenho medo de gente querendo atravessar aqui. Véio. É, aqui eu tenho que passar. Na frente desse buso. Eita, me cortaram. Aqui eu não subo, aqui eu não passo, vai ah, um pouquinho pra frente, um pouquinho pra frente, vai, vai, vai, vai, pronto, já foi. Obrigado, trânsito gentil. E aí, bros? Vai pra onde? Por cá? Vamos. Ora, bro, você está me reprimindo? Já cantei a pedra. Porra, velho, a gente anda me passando? Rapaz! <risos> Hoje não é, hoje não foi um bom dia para mudar o caminho. Ih. Para viagem. Alguma porra aqui? Tá achando? Se bem que eu nunca passei por aqui esse horário, né? Quer dizer, não, acho que não. Então não sei bem como é. Se for isso aqui todo dia, porra! Coitado de que tem que passar. Viu? Passa, passa. Ih. O legal é que esse horário, dá para você jogar o farol. Você dá jogo de luz o pessoal enxerga. Passa, passa <risos> É, foda, né? Todo mundo lado e indo pro outro. Deixa eu resolver isso aí. Tchê, tchê, tchê, tchê. É, amigão, você tá aí querendo invadir devagarzinho. E aqui eu vou pro cá. Não, aqui não passa, aqui passa. Olhando, já fui. Muito obrigado. E aqui, rapaz. Não passa, não. Porra, vocês estão conversando, velho. Na moral, velho. é filho da puta. Não é filho da puta? É filho da puta. Ai, meu Deus do céu. Esse cara, porra, trouxe engarrafado, os cara conversando, É verdade. Hum, hum, carro de fumante deve ser uma merda, Vai fechar? Fechou. E aí? O que é que estão tá achando da MT na... na... engarrafamento, seu desenvolvimento? Eu tô gostando. Não é uma landa, né? Que eu posso meter em cima de meio fio, posso passar em buraco despreocupado, mas... Para trás não. <risos> Tô até vendo, senão ele vai abrir esse cara aqui na frente. Coisa que eu observei nos meus vídeos, que eu balanço muito a cabeça. Agora uma coisa... Olha. É, provavelmente vocês não saibam, né? É, eu coloco os vídeos... Mas eu... Assisto muito pouco. Geralmente eu só faço upload e, e não vejo. Só vejo assim quando alguém comenta alguma coisa... O Raul, então tal, tal ponto, aconteceu tocou coisa, você viu, aí eu vou lá ver pra comentar e tudo mais. Por quê? Porque eu sinto náusea. Agora veja se isso é possível. A pessoa grava ao vivo. Mas na hora de assistir, náusea. Fico com dor de cabeça, fico enjoado. É tipo quando eu jogava Quake no PlayStation 1, Quake 2. É, no multiplayer eu jogava muito bem Agora de 1 um pra zerar Rapaz, meia hora, pronto Fudeu, já tava com náusea já Mas jogava teimoso, né? Viciado Rapaz, o negócio aqui fica ruim, viu? Ó, aí. Ó, CGzinha Se soltou Bora, minha filha, bora Puxa o bonde Ih, demorou, demorou, demorou Deixa comigo! acho que a é vento entrou aqui, <risos> Bateu um vento quente nas pernas! Ah, a jaqueta tá aberta! Porra, vai a... Trem Salvador ali! Eu peguei o caminho errado tá A minha jaqueta aqui melhorou um pouquinho Tá e aí, Busto, você vai pra onde? Que eu vou para a direita É direita, É direita? É, hoje é direita Não, não tá, certo, tá certo Hoje tá certo Isso, vou subir aqui Pela cidade baixa mesmo, não vou subir liberdade não, porque.. Não, pera aí, velho. Isso aqui é a cidade baixa. Ih, rapaz, deve estar tá travado com uma porra. Viu? Eita! e fodeu! Ah! <risos> Bom galera, vocês perdoam, né? Vou fazer um vídeo enorme. Popinha, meu amor. Licença. Porra, Popinha tem uma buzina da porra, hein? <risos> Aqueles cachorro pequeno que late alto. batizão na MT primeiro engarrafamento full pois é né pai Vai é ficar aí né Deixa eu sair de trás de você, quer é ver que você é roda presa. Bora aqui, aí vem pra cá. Tá, você jogou pra cá, eu vou por onde? Eu vou por cá. Aqui, permanece. Segura. Vamos Vamos devagarzinho que dá. Eu custo acreditar que não está acontecendo nada. Hum, estreito aqui, ah, deu certo. Ah, modocred. É aí que eu comprei minha... A, XTZ a 125 Muito conhecida como a XTzona Oh, bota boa <risos> É, me matar em cima daquela porra, velho Que motinha, velho Outro escroto ali hum. Ouço sirenes eu Vi o um maluco passando o carro de mão ali véio. Se eu não buzinho não ia pegar ele Ele ia passando na minha frente E aí, mãe? Tem coragem? A placa dele, Deus é fiel, tá sacando, não impacta sua porra, não. Todo mundo preso. Rapaz, tem embreagem que aguenta isso aqui, Não vai. Quantos minutos? Porra, 20 já, velho. Bom, galera, é provável que acabe o espaço no cartão <risos> ou a bateria termine, mas pelo menos a gente já cobriu um, um bom pedaço aí do no nosso percurso. Mas eu acho que dá para chegar até o final da rua. Espero! correndo pra isso, pra pegar pega tudo, vamos ver se a gente chega até na baixa do fiscal. Ah, não, vô. cabe não. Vai a tinta. Olha o retrovisor, viu, Buzu? Porra, bicho cego do caralho. Véio. Não, não vou meter ela em cima, não, porque. Nem atende descer. Pô, até ia, né? Oh, thanks. Obrigado. De uma. Aqui dá para gente dar um bypass ah Bom galera, então é isso aí Vamos encerrando por cá, o vídeo já está grande Talvez não dê bateria mas dá pra ver que a MT é boa no engarrafamento. Não perde nada pra ninguém. Não é igual a uma pop, não é igual a uma Holanda, Mas é uma boa moto. Então valeu, tchau, tchau. Até o nosso... Já tá sem coleguinha. aqui. Até o próximo vídeo, galera. Até mais, tchau, tchau.